Obrigado Renata Fã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também que Deus proteja todos nós Iron Man, com pra gente arrebentar a boca do balão hoje aqui Os donos da bola com o Pedro Mariano Filho de Elis Regina, só a Maior cantor de todos os tempos e corintiano E o filho São Paulino Parabéns a Maria Rita que deu o show Aí cinco horas de show Nossa, uma coisa impressionante a sua irmã cantando 5 horas direto sozinha arrebentando Veloso junto com a gente aqui né, para arrebentar, para a gente falar tudo sobre Palmeiras e Água Santa. Porque a verdade, a vergonha do Corinthians em relação só da invasão da torcida no Corinthians. está errado. Desculpa, irmão. Nenhuma torcida tem o direito de fazer o que o São Paulo fez numa época de invadir. O que o Palmeiras já fez, o que o Santos já fez, o que o Grêmio já fez, o que todos os times fazem aqui. É uma coisa impressionante. Por isso que os jogadores ficam isolados hoje. Não sei se está certo ficar tão isolado assim. Mas a invasão é uma invasão que não é legal. Não é legal para a torcida ou para as torcidas. Não é legal para o jogador, porque muitos fazem nas calças, depois não têm responsabilidade. Muitos nem lá estavam. Aqueles que não jogam, aqueles que fogem do pau... Aqueles que não têm responsabilidade com o torcedor, com ele próprio. Um exemplo, Luan. Qual a responsabilidade que o Luan tem com a invasão da torcida? Onde ele estava? Se ele treina separadamente e ganha 800 pau por mês. Quando invade o São Paulo, algum dirigente está presente? Algum presidente está presente? Então a torcida não tem esse direito. A torcida tem o direito, sim, de vaiar, de xingar De falar o que quiser no campo Porque já paga um Olha o Palmeiras A Leila não prometeu que ia ser um, um, Nas finais do campeonato Os ingressos iam ser muito mais popular Por torcedor da Sociedade Esportiva Palmeiras 140 reais Se você for com Você, a esposa Os filhos Você vai gastar quanto? 100, 200, 400, 560 520, 560 420 560. O marido, e a esposa e dois filhos. 560. Mas. E aí? Vocês prometem uma coisa e não cumprem. Aí vem o torcedor da torcida organizada, xinga, quer bater. Pera um pouquinho, tá errado. Hoje não cabe mais isso. Tem o direito. Olha só, o Corinthians tomou gol contra o Tituano, a torcida continua cantando. Esse é o torcedor. Agora, os jogadores têm que ter o quê? respaldo do treinador, não pipocar na hora que jogar com o tituano, que foram extremamente é, passivos, não reativos ou proativos, como disse meu querido e maravilhoso Souza, não foi reativo nem proativo, que é a linguagem do futebol, não, nem atacou e nem defendeu. Pô, vocês perderam o tituano que deu um sufoco em relação ao Palmeiras, na marcação também. Palmeiras foi lá, teve 6, 7 chances. Para mim, não jogou bem. Para o Veloso jogou bem, para o Souza jogou bem. Eu não sei para o Pedro Mariano, mas fez o gol. Para mim, um gol ilegal. Mas para o Souza e para o Veloso, não. Não sei para o Pedro Mariano também. Mas ganhou o jogo. 94 jogos o Palmeiras. Sabe quantos perdeu? Sete. Alguma coisa eles têm lá que o São Paulo não tem, que é uma vergonha. Que o Santos não tem, que vai cair esse ano. Se não ficar esperto, vai cair. Se o São Paulo não ficar esperto no brasileiro, vai passar sufoco. E o Corinthians também. Porque esse brasileiro vai ser difícil demais. Com a chegada do Vasco, Grêmio, Bahia e Cruzeiro. Que por sinal, o Cruzeiro do, do Ronaldo, fenômeno. do Ronaldo, fenômeno. Já foi vaiado e já foi xingado. Sim. E que só contrata treinador estrangeiro Que não contrata treinador brasileiro, cruzeiro, com o Ronaldo Por que será? Será que os brasileiros não prestam pro cruzeiro? Porque ele, para defender o futebol brasileiro quando tá lá na FIFA Meu Deus do céu, é uma coisa impressionante Para comer carne de ouro, para falar que eu sou doente Como é que a Band deixa eu falar as coisas que eu falo Mas eu falo o que eu quero, Ronaldo tá E os lugares que eu vou, eu vou num lugar diferente do seu, com todo o respeito a você. E que, por sinal, Ronaldo, você deveria pensar nos menores, porque quando você quer que só tenha três times caindo, você continua querendo ser o mais rico de todos, você que, continua querendo que o seu time não caia, porque você já está com medo, porque o seu time é fraco. O Cruzeiro é fraco hoje, tecnicamente. Né? E aí vai ter que brigar muito. Aí o Palmeiras... Estava falando ontem Estava fazendo a Rádio Bandeirantes Que eu faço a Rádio Bandeirantes também e meia. Pô, Aí o Gustavo Soler veio com um número Que eu fiquei impressionado Falei pro Veloso no Baita Amigos Nos últimos dois campeonatos paulistas O time do Palmeiras fez 30 jogos Sabe quantos jogos ele perdeu, Souza? Dois Sabe quantos jogos ele perdeu? Um só um pro Paulo, Sabe para quem? Para o São Paulo Na final Na final E que aconteceu no outro jogo Ganhou o título em 30 jogos do Campeonato Paulista, o time do Abel Ferreira perdeu um jogo, que foi aquele de 3x1, e reverteu de 4, e ganhou o título. Peraí, Peraí. será mesmo que nem do Willian vai fazer coletiva? Tem que chegar a madeira, tem que chegar o pau, tem que falar a verdade. Olha só o, o, o Abel Ferreira. O Abel Ferreira vem, Dudu, senta. Rafael Veiga, só perdeu um jogo de 30 jogos. Só um no paulista. Campeonato paulista. Em dois é. campeonatos paulistas. final contra o São Paulo aqui no Morumbi. Só esse? É mais aí. nenhum? E o que reverteu? Não teve um que perdeu aqui de 3 a 1? Um Não, em... é a Copa do Brasil. É a Copa do... Não, de... Copa do vai do Brasil. por mim. Esse é o só número. Um... São 94 jogos, só 7 derrotas. Sabe quantos jogos o Palmeiras perdeu em Libertadores fora de casa? Fala, Veloso. Um só em três um temporadas só. do Abel. Um em só. Três temporadas. Um só, meu irmão. Pera um pouquinho. Alguma coisa a gente tem que rever... A gente precisa rever assim, pô, o que esse português faz? O que ele tem de entendimento do futebol? Qual a visão que ele tem para os jogadores? Qual a visão que ele tem com o patrocinador? Qual a visão que ele tem com o time? Qual a visão que ele tem com os reservas? Pô, esse cara é um monstro! Pô, esse cara se transformou em mais que Tele, em mais que Luxemburgo, em mais que Filipão. Pô, o que esse cara está fazendo... E o outro, hein? reclama de todo mundo, já foi arrogante, foi ignorante, faltou com humildade. Pô, ele está se posicionando agora de uma maneira mais diferente. Talvez porque as filhas estão estudando em escola brasileira, está vendo uma situação diferente. O Palmeiras, meu irmão, ganhou a Supercopa, vai ganhar o Paulista, com todo o respeito ao Água Santa. Vai ser difícil? Vai. Porque o Agua Santa é melhor que o Bragantino. O Água Santa tem um treinador muito bom. E mostrou no jogo de ontem que a gente vai falar com o Tiaguinho daqui a pouco. Mas, pera um pouquinho. Aí o Corinthians, no Campeonato Paulista, fez um jogo bom contra o Palmeiras, meio um jogo bom contra o Água Santo Santa, André. Santa. Santo André. e contra o Santo André só, mais nada. Então, pera um pouquinho. Alguma coisa está errada. nessa. O Santos é um time que não ganha de ninguém, que perde jogadores, que o, o presidente Andrés Rueda veio para reformular a forma de pensamento para que não mandasse tantas pessoas embora. Só ele mandou sete. Só ele mandou sete. Aí o São Paulo. Pô, não é o departamento médico que é o culpado de tudo isso? Será que vocês não viram que, é, que não é isso? Nesse país aqui, não é o presidente só, é o governador, é o senador, é o deputado. Peraí, um país que perde um milhão e meio de seringas um milhão e meio de serigas e insulina. Um milhão e meio. Nós perdemos 3 milhões de vacinas. Juntando tudo isso, sabe quanto que dá, gente? Dois bilhões e 200 milhões de reais. Quantas casas populares dá para fazer? Quantas casas dá para fazer? Quantas escolas dá para fazer? Aí você me pergunta, por que, que esse Zé Ruela, Pé de Rato, Gambá, está falando isso? E do... eu volto pro futebol. Quando eu pago 500 contos pro cara que não joga? Quando eu pago 800 para pro cara que não joga? Quando eu contrato o Daniel Alves? Quando eu contrato 10 goleiros? Estou falando do São Paulo. Quando eu contrato tudo isso? Quando o Santos perde todos os meninos? Quando todo mundo vai embora como se a Deus dará? Ah, por que, que o Palmeiras está na frente de todo mundo? Quando tem que mandar os caras embora, manda embora. Quando tem que vender os caras, vende os caras. E nada acontece de diferente dentro do campo. Por quê? 15 jogos, 11 vitórias, 4 empates. Nós vamos para abril, para disputar o título, Palmeiras e Água Santa. E o Palmeiras não perdeu. Mas peraí, aí, ele não perdeu, porque ele é muito bom. Porque ele é igual o Manchester City, ele é igual o Real Madrid. Não para mim. Mas ele é melhor que o Liverpool, ele é melhor que um monte de time aí. Melhor que o Barcelona hoje. Eu não tenho dúvida disso. Mas por que? Porque os outros times estão tá o um vexame. Vocês estão de sacanagem. Vocês estão de brincadeira. Um jogador que ganha 200 pau por mês e que não joga bola, que não tem tesão de jogar bola. Igual o Souza tem no, no futebol, igual o Pedro Mariano tem agora no Beach tênis, Igual o Veloso tem quando ele vai fazer os eventos. Igual eu! Eu vou fazer os eventos, eu quero fazer gol, mesmo que seja de pênalti. Que por sinal, vocês jogadores, vocês cagam na calça para bater pênalti. Vocês têm medo. Vocês são pipoqueiro para bater pênalti. Vocês têm medo. Eu não, meu irmão. Se o o um pênalti, pode ser com o que quer que seja. Pode ser com o Real Madrid, com o Barcelona, com o Marília, com o pai Eu pego a bola, e vou lá e bato. E eu chamo a responsabilidade, em qualquer que seja o setor, e aonde eu estiver... Agora vocês, deixaram com o que é torcido, O que vocês têm que fazer? Meu irmão, aqui não. Junta todo mundo. Aqui vocês não vão fazer, não. Nós, até outro dia nós estávamos bem. Todo mundo está falando que o Corinthians vai buscar o título. Todo mundo, inclusive eu. Mas será que eu estou certo? Ou será que eu tenho que ter um entendimento que o futebol mudou? Sabe como o futebol mudou? O jogador de futebol hoje ele virou tanta celebridade, que os caras hoje, eles são influencers de criptomoeda, influencer de Maria Chuteira, Sim. influencer de fazer as dancinhas para que os caras que... Eu não tenho nada contra a música, a gente tem aqui um, um cara que compõe, que canta, e que é filho da maior, maior cantora de todos os tempos. Ninguém é maior que Elis Regina. E ele tem que lutar todo dia... Mostrar que ele é o Pedro Mariano, filho da Elisa Regina. E qual o problema dele? Não é legal ser filho da Elisa Regina? Bom, eu queria ser filho dela. Desculpa aí, irmão. É, é, então, hoje o jogador de futebol, ele não se responsabiliza. Que a torcida que entrou, o treinador que é jovem e que foi lá tomar esporro. O que, que, é, que, que o jogador quer que fazer? Meu irmão, vou fazer o seguinte. Reúne os dois aqui. Vamos lá na sala sozinho. A gente conversa lá. E sozinho... Aí no quarto, cada um resolve a sua parada Não do jeito que foi O Corinthians não pode deixar O Duílio tem que chegar hoje E chegar a bota E o Duílio, se você quiser ficar com o Roberto Duílio, Que fique e que fale hoje oh, o Roberto é meu dirigente Cabota, tudo certo Toma isso. Se ele quiser sair O problema é dele É ele que saiba O tamanho do nabo É ele que tem que saber E é assim que tem que ser e se não for assim, me desculpa, Grêmio, Internacional, Cruzeiro, Atlético mais ou menos, Corinthians, São Paulo, vocês vão perder para o Palmeiras ou para o Flamengo. Vai ter um, só, só vai ter dois times, como é hoje no Espanhol, como é hoje mais ou menos na Premier League, como é hoje no futebol alemão. Mesmo o Bayern perdendo aí, pro Borussia Dortmund, a, a condição de liderança, mas vai dar o Bayern lá na frente. Ou vocês acham que o trás Frankfurt vai ganhar? Ah, para, velho! Vocês acham que hoje o campeonato brasileiro, do jeito que é 20 times, clube pequeno ganha campeonato hoje? Não ganha mais! Não existe mais! E o que o Água Santa fez, voltando o Água Santa, é uma coisa para se dar... É crédito, méritos para o Thiago Carpim, um time que não tem torcida, que levou quase 10 mil pessoas, que ganhou de uma empresa forte, que é a Red Bull, Bragantino, que é um time extremamente tipo o que ganha lá em cima e perde para o Ipiranga, que não tem sequência, que vai disputar uma sul-americana, toma porrada. Olha o São Paulo, perdeu para um time fraquíssimo, Independente Del Vale. Uma é mentira minha. O Corinthians perdeu. Todo mundo perdeu por Independente Del Vale. Sabe por quê? Porque eles são empresários. Porque é só molecada. Os caras não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em vender o jogador. Vamos lá. Quem que o Santos vai perder? O Ângelo. Quem que o Corinthians teve que contratar? E o Roberto. Pô, pera um pouquinho. Aí o Palmeiras. Aí o Palmeiras vai. Ah, vamos contratar quem? Ah, não sei. Ah, não sei. Pum, vem de Gustavo Scarpa. Ah, quem que nós vamos contratar? Proveito Danilo. Ah, quem que nós. Não, manda embora o William. Manda embora o Felipe Melo. Tem um goleiro reserva que é titular em qualquer time de futebol brasileiro, que é o Marcelo Lomba. Mas também tem jogadores que são medíocres tecnicamente e que o treinador faz os caras correr tanto, faz os caras ser tão obedientes taticamente que você não fica bravo. Ou palmeirense. Que tenho vários amigos palmeirenses, que ele não fica bravo. Se o Dudu sair, ninguém vai. Se o Renato Augusto não jogar, ou se ele tiver uma contusão e sair, pô, dá caganeira e todo mundo é arquibancada. É fralda pra cá, geriátrica, é fralda pra lá, é treinador que não sabe esquema, é a torcida que fala: olha, é nós aqui que falamos assim. Olha só que coisa muito mais importante. O Renato Augusto saiu. Ai, saiu. Acabou o Corinthians. Pô, mas o Corinthians vai acabar por causa do Renato Augusto. Me perdoe. Então, o Palmeiras tem uma média... Tipo, acho que dos cinco clubes que menos perdeu no mundo... É o Palmeiras. Tá Qual o Al Nasser. Eu acho que outros times da Arábia aí... Mas que não conta como o Palmeiras. Palmeiras disputa. Paulista, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, Recopa. Cara, 94 jogos perdeu sete, sete, o Palmeiras em dois campeonatos paulistas, perdeu um e foi campeão, aí quem que tá bem? É o Rogério Ceni? É o Fernando Lázaro? É o departamento médico que tá errado? Então tudo no Palmeiras é perfeito, departamento médico, preparação física, comissão técnica, jogadores, Pô, vocês estão de sacanagem, vocês estão achando mesmo que vocês vão ganhar? Vocês estão achando mesmo que vocês vão brigar com o Palmeiras do Brasileiro, Libertadores, na Libertadores da Copa do Brasil? Se o Flamengo deu uma acertadinha, vocês estão achando? Eu acho que o time hoje é o Fluminense sofrendo de início, tiver o entendimento que o futebol pode muitas vezes ser defensivo. Que é o que o Souza joga aí no futebol. o oh, Pedro Mariano, você vai atacar, deixa para trás, é minha. Não, não dá para os dois atacar, não dá para os dois se vender não dá para o time do Fluminense, e você ontem falou uma coisa incrível no, no, no Baita Amigos, o time do Fluminense, quando ele ataca do lado esquerdo, todo mundo ataca. É uma preparação... Mas quando vai do lado direito, é igualzinho. A defesa sai junto. Mas se você pegar um time igual o Palmeiras, meu irmão, não ganha o título do Palmeiras. Porque o Palmeiras sabe sofrer, o Palmeiras sabe a hora certa de fazer o gol, o Palmeiras sabe tudo. E isso se deve ao treinador. O Água Santa é um time que... Já estando, já na final, é o maior feito da história do Água Santa. De Diadema, que muita gente é de Diadema e nem fala que é. Eu tenho escola em Diadema, meu irmão. Eu montei uma escola em Diadema, que é um orgulho, o nome de Paulo Freire. E, por sinal, não é Fernão Dias, que era um cara que matava os índios, que arrebentava, que pegava o Paulo Freire, não, é o maior educador que tem esse país. E não é só nesse país o Paulo Freire, no mundo... O livro dele está em os 10 livros maiores do mundo. Agora, vocês acham que está certo, o problema é de vocês.